Olá rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, beijo aqui na área, espero que você esteja bem. Meu amigo, minha amiga, já sabe daquela moral, se inscreve aqui no canal, falta só um pouquinho para a gente chegar nos mil inscritos. Então me dá essa força aí que hoje eu vou mostrar para vocês três estratégias para vocês usarem sem precisar de site de análise, sem robô, para operar aqui no futebol virtual, beleza? Vou mostrar uma coisa aqui para vocês antes, pegar esse vídeo aqui aleatório, Ó, aqui no meu vídeo... Se você estiver no computador, é o mesmo caminho, mas se não, se você estiver no celular, vai ser aqui em cima. Você pode clicar aqui nessa engrenagenzinha. Eita, Como é Vai tá na propaganda. Beleza. Pode pegar essa engrenagem aqui, vem aqui, ó, velocidade de reprodução, e aumentar, tá vendo? Tipo o áudio do WhatsApp. E aí, com isso, você consegue assistir meu vídeo aqui muito mais rápido, fechou? Uma dica importante é para você conseguir ficar mais tempo aqui e assistir o conteúdo. Bom, vamos lá são três dicas, né, como eu falei para vocês é a última, é a que eu mais gosto, é a que eu mais uso mas vamos lá que eu vou mostrar aqui para vocês a primeira, ela é bem simples a gente fazer é isso aqui é a que mais bate, você vai fazer uma dupla pro time da casa marcar sim aqui na Copa do Mundo e aqui na deixa eu fazer direitinho, né bom, vamos por partes o site da Batch 365 você vai ver aqui esportes virtuais vai selecionar aqui o futebol aí você vai pegar a gente vai fazer uma dupla tá selecionando tanto a superliga quanto a copa do mundo a superliga quanto a copa do mundo porque que essas são essas duas ligas porque são elas no mesmo horário os jogos são no mesmo horário então isso facilita para gente Então você vai selecionar aqui para casa marcar aqui e na superliga também para casa marcar então a gente vai fazer uma dupla tá vendo Deu moro de 1.86 que a gente precisa que aconteça? Que o marque aqui e que o Canadá marque aqui. Bate muito, mas essa dica que eu vou dar, ela serve para tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui. O ideal é que você espere pelo menos uns três jogos dando Red para você entrar na sequência, né? Então como é que você pode fazer? Se, se você tiver um site de análise é mais fácil de você ver isso, eu vou deixar o que eu uso aqui na descrição. Então, por exemplo, vamos fazer uma análise aqui. Ó. Aqui não bateu o Casa Marca, Copa do Mundo. Mas aqui bateu. Vamos ver aqui. Aqui não bateu, mas aqui bateu. Ou seja, a gente não entraria agora no Casa Marca porque ele vem de uma sequência de glitz. Fechou? Mas, mas bate bastante. Esse é o que mais bate. Casa Marca bate muito, muito, mesmo. Fechou? A outra entrada, a segunda dica, é essa daqui, que é uma ordem um pouco mais alta que é para o visitante marcar fechou? visitante marcar visitante marcar, só porque eu falei ficou uma odd mais baixa mas normalmente é uma odd, é uma odd um pouco mais alta e aí o critério é a mesma coisa você vai analisar aqui os resultados Ó, aqui bateu, aqui bateu aqui bateu, aqui bateu então o mercado para a gente nesse momento não está bom porque ele está batendo muito Todas essas duas dicas batem bastante, mas tem um pouco de cautela aí para se prevenir, porque às vezes a segura a linha. E aí a terceira dica, que é a mais... a que eu mais gosto, é a mais simples. é que Você pode ir no over dois, over 1,5 um na Copa e over 1,5 um na Premier, na na Copa do Mundo e over 1,5 um na Superliga. Porque bate bastante também. As três odds, por coincidência, ficaram numa média de 1,80%. Mas, normalmente, o houver um e meio e o fora a marca ficaram no média de dois, tá? E aí, o casa marca é que fica numa, numa, numa odd menor. E a mesma coisa, você vai analisar os resultados aqui. Aqui teria batido. E aqui teria batido. Então, são três maneiras simples de você fazer a sua entrada, sempre usar site de análise de robô. Só reforçando para as três dicas. Segura pelo menos uns três heads que você teria tomado. E aí entra na sequência. Se você fizer isso, a chance de você ter um win é muito grande, fechou? Aproveita que você chegou até aqui, só reforçando, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, valeu, aquele abraço, jogador.